Boa noite, bom dia, boa tarde. Eh, saúdo a todos com a paz e a graça de Deus. Eh, dependendo da fuso horário em que este vídeo, esta videoaula, eh, encontrará este slide, mas espero que venha lhe ajudar também e lhe esclarecer alguma dúvida. Eu queria vos falar sobre Mateus capítulo 24, Versículo 15 ao versículo 18. Né? Está aqui. Versículo 4 ao 18. Mas, eh, voltemos. Eh, diz assim a, a palavra do Senhor. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não deixa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volta para pegar seu manto. É, Mateus capítulo 24, versículo é, 15 ao versículo 18. Deus, ou Cristo, Jesus Cristo, filho de Deus, é, nos adverte aqui hoje na palavra dele. É lógico que Jesus falou com o povo, ou para o povo de Israel naquela época, né? naquele contexto também que eles se encontravam, né? estavam debaixo de uma governação estrangeira, que eram os romanos. Né? Os romanos é que estavam a governar sobre Israel, sobre os judeus, politicamente ou socialmente, eles é que controlavam tudo. Mas hoje, no nosso tempo, o tempo da igreja, então vamos tentar enquadrar ele e entender o que Jesus quer dizer para nós hoje na igreja. No texto citado acima, Jesus ensina esta lição em sua própria maneira gráfica. A aplicação imediata destas palavras foram, é claro, para o cerco e desolação de Jerusalém, mas a ideia envolvida nela é eterna. Ela ela serve também para nós hoje, dentro da igreja. O lugar sagrado é a nossa consciência é a e a abominação da desolação e qualquer pensamento negativo. Porque um pensamento negativo significa crer na ausência de Deus no ponto em questão. Uh, aqueles que estão na Judeia são aqueles que acreditam que a oração tem muitos dos seus, dos seus efeitos e faz mudar as circunstâncias, elas mudam circunstâncias. É, fugir para as montanhas significa orar sem cessar. e ter aquela consci... o Ser guiado pelo Espírito de Deus. É, principalmente quando estamos ser atacados por pensamentos negativos. Medo e condenação. Ou seja, fugimos para a presença de Deus em busca de refúgio quando somos atacados. Quando nós entramos no lugar secreto, em nossa consciência, e ali nós, então, temos, uma, temos comunhão com o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus. Nós fugimos para os montes ou para as montanhas. É, isso é espiritual.